Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você sabe o que são os tilcompostos? Não? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou explicar de forma simples o que são eles. Os tio-compostos são compostos orgânicos que possuem ou mais átomos de enxofre em sua estrutura. Então, o termo tio vem do grego teion, que significa enxofre. E esses compostos também são chamados de compostos sulfurados. Termo ligado a sulfur, que também significa enxofre, só que em inglês. E eles são produzidos a partir da substituição do átomo de oxigênio dos álcoois dos fenóis dos éteres dos ésteres das cetonas e os peróxidos por átomos de enxofre, originando assim os tiálcois ou também tióis, os tioéteres tiocetonas e os disulfetos. Agora nós vamos ver como é a nomenclatura de cada um. A nomenclatura é a oficial dada pela IUPAC. Então, para os tiálcois ou tióis, é o seguinte: eles são semelhantes, né, ao grupo do álcool. Só que o álcool tem um radical orgânico qualquer ligado a um Hidroxila, um OH. Então, tem um, no álcool, a gente tem um OH ligado a um carbono saturado. Nos tiálcois ou tiol, nós temos o SH ligado a um carbono saturado. Então, como eu disse anteriormente, eles são formados através da substituição do oxigênio pelo enxofre. Como que é a nomenclatura dos tiálcois? Semelhante à nomenclatura do álcool, só que aqui vai ser prefixo mais infixo mais tiol. Na nomenclatura do álcool é prefixo mais infixo mais ol. Como assim? Vou dar um exemplo no álcool, como seria essa nomenclatura? Nós temos um, dois carbonos Mete, et então prefixo ET, o infixo. Ligação simples, an mais o, Então, seria o etanol. Como que é a nomenclatura do tiol? Você vai ver que é parecido. Nós temos dois carbonos. Um, dois. Mete, et. Então, vai ser et. Ligações simples, an mais o o mais tiol. Então, vai ser o etano tiol. Então, como eu disse, a nomenclatura dos tiálcois é semelhante à nomenclatura do álcool. Nós vamos trocar o o por, o o por tiol, né? E a gente troca o oxigênio pelo enxofre. Agora nós vamos ver a nomenclatura dos éteres. A nomenclatura dos tioéteres é semelhante à do éter. Por quê? Porque eles têm grupos funcionais semelhantes. No éter, eles têm o oxigênio entre carbonos. No tio éter, eles têm o enxofre entre carbonos, então o um grupo funcional é semelhante. Como eu disse, a gente vai substituir o oxigênio pelo enxofre. Então a nomenclatura do tio éter é o nome do radical menor mais il, mais tio, mais prefixo do radical maior, mais infixo mais o. Como vamos dar um exemplo, então o nome do radical menor, qual vai ser o radical menor, o que tiver menos quantidade de carbono, né, antes ou depois do enxofre, então antes do enxofre nós temos um carbono, depois do enxofre a gente tem um, dois, três, então o radical menor vai ser S, então quando tem um carbono é mete mais metil. Mais tio, prefixo radical maior. Então, a gente tem met, et, prop. O infixo, am, só tem ligações simples, mais o, que é o final. Então, esse composto aqui é o metil, tio, propano. Então, essa aqui é a nomenclatura para os tioéteres. Agora nós vamos ver a nomenclatura da tiocetona. A tiocetona tem grupo funcional semelhante à da cetona. Por quê? Na cetona nós temos a carbonila ligada entre carbonos. Na tiocetona nós temos o carbono ligado ao enxofre ligado entre carbonos. Como eu disse, nós vamos substituir o oxigênio pelo enxofre. Então, como que é a nomenclatura da tiocetona? Você vai ver que é bem semelhante à da cetona. Nós temos prefixo, mais infixo, mais o, mais tiona. Então, como faria que ficaria a nomenclatura dessa cetona? Vamos começar a contar o carbono pela extremidade mais próxima da carbonila. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco. Na cetona... É só prefixo mais infixo e o final é on. Então, vai ser, como tem cinco carbono, vai ser pente mais o um infixo, an. A posição da carbonila está no carbono, um, dois, carbono 2 mais o finalzinho, ona. Pentano, dois, ona. Essa aqui seria a nomenclatura se fosse uma cetona. Então, como que é a nomenclatura da tilcetona? Então, vai ser o prefixo. Nós já sabemos que tem um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Começar a numerar pela extremidade mais próxima do carbono ligado ao enxofre. Então, vai ser pente, mais o infixo, an, mais o o, então vai ser pentano. Ela está na posição 2, mais o finalzinho, tiona. Então, é pentano, 2, tiona. Então, uma nomenclatura bem semelhante. Então, para a gente não confundir no exercício, final, ona, cetona. Final, tiona, tiocetona. Agora, nós vamos ver algumas curiosidades sobre os tio compostos. Curiosidades sobre os tio-compostos. O gás de cozinha é o GLP, gás liquefeito de petróleo. Esse nome indica a origem e algumas características do gás de cozinha, ou seja, sua origem é o petróleo. Ele está líquido dentro do potijão de gás e é submetido a elevadas pressões. Os gases propano e butano são os principais componentes do gás de cozinha, sendo altamente inflamáveis, inodoros e incolores. Bom, mas se eles não possuem cheiro, por que nós logo sentimos um odor característico quando o gás de cozinha está vazando? Na verdade, esse cheiro que nós sentimos não é nem do propano nem do butano, mas sim de substâncias de enxofre, tiocompostos ou compostos sulforados, mas especificamente do grupo dos tióis, também chamados de mercapitanas. Essas substâncias que são adicionadas ao gás de cozinha possuem um odor extremamente desagradável e podem ser detectadas prontamente pelo consumidor, mesmo em baixas concentrações. Esse alerta diminui o risco de acidentes. Geralmente, os tióis mais utilizados são o etanotiol, o butan-1-tiol e o...